Ciao, como está? E bem-vindos no meu canal, Itália com Ana Paula. E essa semana a aula vai ser diferente. Essa semana estudaremos um texto. Eu li esses dias uma história bem interessante num site qualquer italiano. E nós vamos dar uma lida naquela história, naquele texto. Ressaltando que nesse texto nós teremos... É, será muito presente o tempo verbal passato remoto, passato remoto, que seria o nosso pretérito mais perfeito, ou seja, aquele passado que aconteceu e se concluiu há muito tempo. Não estamos falando de uma coisa que aconteceu recentemente, mas de uma coisa que aconteceu há muito tempo. É utilizado esse tempo verbal aqui? Sim, nesse tipo de história é muito utilizado, em se tratando de coisas que aconteceram há muito tempo, mas Vamos, Posso dizer que é, não é tão utilizado quanto o quanto passado ou próximo, que é aquele que a gente fala vez após vez aqui, que a gente... Enfim, que você sabe bem qual é. Então, é isso. Vamos dar uma lida neste texto. A aula funcionará assim. Eu leio primeiramente em italiano, sem que vocês uh, vejam esse texto. Vocês vão somente ouvir. E tentar captar o máximo de informações possível. Depois nós vamos ler e estudá-lo juntos e ver todos os aspectos, cada frase, enfim. Esse texto fala de um italiano chamado Enzo Maiorca. Enzo Maiorca, tá? Não é Enzo Maiorca, Maiorca, Enzo Maiorca, não. A pronúncia correta é Enzo, um nome bem famoso aí atualmente, né? Enzo Maiorca, tá? Ele foi um... ele era um atleta que já faleceu, faleceu em 2016, já com, acho que, devia ter mais de 90 anos. E ele fazia imersão, apnea. Ele chegou até mais de 100, acho que 101 metros de profundidade. Foi um grande campeão de imersão italiano, e a filha dele, Rossana, Rossana, dois S's, Rossana, também era uma, uma campeã de apnea. Seguiu a mesma estrada do pai, e ela parece que faleceu um pouco antes, em 2005, é, em decorrência de, de um tumor. Essa, essa história aqui é sobre um fato que aconteceu num dia de treino qualquer. Então, Lembrando, vou ler em italiano, você presta atenção, tenta captar aí todas as informações, a leitura é uma leitura rápida e depois nós vamos analisar juntos este texto, tá bom? É, e nesse meio tempo aí, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, inscreva-se, compartilhe essa aula com quem você achar é, que pode se interessar por uma aula de italiano, e é isso, e siga-me nas redes sociais, tá bom? E deixa o seu gostei também, se gostar dessa aula. Então, o texto é assim. Eu não vou ler do começo, mas eu peguei um trecho, uma parte somente deste texto, porque fala sobre outras coisas antes. Depois... Então, começa assim. Tornando a noi, quella mattina del novembre 1999, al teatro Politeama, Enzo Maiorca parlò dell'amore che aveva nei confronti del mare e soprattutto delle sue creature. In quell'occasione raccontò un fatto che gli era accaduto alcuni anni prima nel mare di Siracusa, mentre con la figlia Rossana, anch'essa detentrice di record di immersioni in apnea, si stavano allenando. Un fatto che lo aveva profondamente toccato il fatto enzo maiorca immerso nel caldo mare di siracusa parlava a poca distanza con la figlia rossana che era sulla barca pronta anch'essa ad immergersi all'improvviso si sentì colpire leggermente alle spalle si girò e vide un delfino capì subito che l'animale non voleva giocare ma esprimere qualcos'altro Il delfino infatti si allontanò e Maiorca lo seguì a nuoto. Poi l'animale si immerse e lo stesso fece Enzo a circa 12 metri di profondità, impigliato in una rete di una spadara abbandonata, c'era un altro delfino. Maiorca immerse rapidamente e chiamò a gran voce la figlia perché lo raggiungesse con i due coltelli da sub che erano nella barca. In pochissimi minuti i due esperti sub riuscirono a liberare il delfino impigliato nella rete, il quale allo stremo delle sue forze riuscì ad emergere e mettendo quasi grido umano, così lo descrisse Maiorca, riuscì a respirare. Un delfino può resistere sott'acqua non oltre dieci minuti, dopodiché affoga. Il delfino liberato restò un po' stordito in acqua, controllato da Enzo, Rossana e l'altro delfino. Poi si riprese e, sorpresa, si scoprì che era una delfina, perché da lì a poco partò di un piccolo. Mamma e cucciolo si allontanarono, mentre il delfino maschio fece un giro intorno ai due umani e si fermò un attimo davanti a Enzo Maiorca, gli diede un colpetto, come fosse un bacio, sulla sua guancia a segno di gratitudine e poi si allontanò. Questa meravigliosa storia commosse tutti i presenti che si alzarono in piedi per un lungo e caloroso applauso. Enzo Maiorca terminò il suo intervento dicendo che fin quando l'uomo non avrà imparato a rispettare e a dialogare con il mondo animale non potrà mai conoscere il suo vero ruolo su questa terra. Ben, esse é o testo. E aí? Deu de pra? Entender alguma coisa, captar aqui alguma mensagem. Eu acredito que sim, né? Sei riuscito a capire qualcosa di questo texto, a aprendere a qualche messaggio, qualche espressione, qual é o contexto di questa storia. Sei riuscito a capire. Bene, adesso vi mostro o texto, faço apparire magicamente su questo schermo. Vou fazer com que esse texto apareça aqui nesta, nesta tela. Olha só. E agora a gente vai estudar parágrafo por parágrafo. Agora você pode ler junto comigo. Olha, aqui, nesse primeiro parágrafo. Gis, tornando a noi quella mattina del novembre, aspetta, facciamo così, tornando a noi quella mattina del novembre 1999 al teatro Politeama, Enzo Maiorca parlò dell'amore che aveva nei confronti del mare e soprattutto delle sue creature. Tornando a noi, che significa? Beh, Elis stavano, a chi ne esce? Esce Arcego stava falando di altra cosa. Mas o ponto forte do artigo era essa história. Então, ele fala: voltando a nós, literalmente, voltando a nós, tornando a noi. Quella mattina del novembro 1999, aquela manhã de novembro de 1999. Olha só, entre novembro e 1999, não se coloca nenhuma proposição ali, não se coloca nada ali. Como nós costumamos colocar o D No italiano non precisa. Se tivesse una data ali, 13 novembre 1999, entri il giorno e il mese também non se coloca nada. Então, novembre 1999, uh, al Teatro Politeama, no Teatro Politeama, Enzo Maiorca parlò dell'amore che aveva nei confronti del mare. Parlo olha so olha ali que eu disse sobre, que eu falei sobre o verbo no passato remoto, algo que aconteceu lá atrás e que pra gente não é difícil entender essa conjugação, tá? Não é difícil, porque olha só, Enzo Maiorca parlou dell'amore, que significa? Isso, falou do amor, falou sobre o amor, hein? falou sobre o amor che aveva, che tinha, che tinha nei confronti del mare, e soprattutto delle sue creature. Che tinha pelo mar e soprattutto pelas criaturas do mar, no? delle sue creature. aquele sue si riferisce al il al mar, alle creature del mare. Il mare le sue creature. Terza pessoa, tá? Porque sua, sua criatura, porque está o plural, é o possessivo no plural feminino, porque criatura está no plural feminino, se fosse no singular, criatura, criatura é feminino, certo? Feminino singular, criatura, plural, criatura. Então, muitos... É, substantivos, muitos nomes, muitos adjetivos que são femininos. Quando vão ao plural, ao plural não tem o S, mas serão, é, terão o E. Aquele A é substituído com o E, não tem S. Então, é criatura no singular e no plural, criatura. Então, aqui dizendo, voltando a nós, naquela manhã de novembro de 1999, no Teatro Politeama, Enzo Maiorca, repete aí, Enzo, Enzo, isso. amor dell'amore que aveva nei confronti del mare e soprattutto delle sue criature. Eu já fiz um vídeo sobre essa expressão nei confronti di qualcosa, tá? Então aqui a gente sabe que que nesse contexto aqui significa do amor que tinha pelo mar e sobretudo pelas suas cri uh, criaturas. Mas se você quiser entrar mais a fundo sobre esse nei confronti di, eu vou deixar o link para vocês dessa aula que é bem rapidinha, somente alguns minutos. Então, continuando, a Maiorca faceva uh, una conferenza probabilmente e parlava delle sue esperienze eh, no? nel mare e parlava soprattutto dell'amore che aveva nei confronti del mare e degli animali che, eh, che popolano il mare in quell'occasione raccontò un fatto em quell'occasione l'occasione, contou um fato. Naquela ocasião, cioè, no novembro 1999, contou. Em italiano, quando você quer dizer contar alguma coisa, é raccontare, Eu vi estou racontando uma história. Eu não vi estou contando uma história. Porque o verbo contar, em italiano, existe, mas se refere a números, né? Eu conto 1, 2, 3, 4, 5 tá? Então, é, raccontare é narrar, é contar no sentido de narração. Então, ele contou, olha aí o fato, que ele era caduto, alcuni anos prima, que aconteceu com ele, aconteceu com ele, olha só, que ele era caduto, não Acaduto aconteceu com quem? Com ele, li, li. Esse, esse, daqui, ó, Isso daqui se refere a ele, masculino. Era é, é acadu, acaduto a lui, não? Li era acaduto. Alcuni anni prima, alguns anos antes. Prima em italiano, em italiano significa antes. Alcuni anni prima, tá? Alguns anos antes nel mare di Siracusa non mar de Siracusa mentre con la figlia Rossana in quanto con la figlia Rossana anchessa detentrice di record di immersioni immersioni in apnea anchessa o che, che significa anchessa sto da qui olha só significa Vabbè. Anke essa, né? Porque aí se juntou aqui para não ter repetição dessa vogal e enfim, né? Para uma pela sonoridade fica anke essa, anke essa. O que, que é anke essa? É exatamente a mesma coisa que você dizer ankelei. Essa é um pronome pessoal feminino. É como se fosse lei. Quando as crianças estudam na escola os pronomes pessoais, elas estudam é, lei, ela e essa, como não é como é mais comum a gente falar lei para se referir à terceira pessoa do singular feminino, lei, mas essa é sinônimo de lei. Aqui anquessa, por que anquessa? Porque já tinha falado dela, né? Tinha acabado de falar em que ocasião, né? Uh, não, não, mentre con la filha Rossana, anque essa, então em vez de falar ela também, né, poderia ser anche lei, poderia. Então, essa é a terceira pessoa, é o pronome pessoal, né, a terceira pessoa é do singular feminino, essa, se fosse masculino seria esso. e no caso do plural é esse, Feminino e esse masculino. Tudo isso se refere a lei, lui ou louro. Louro feminino louro masculino, tá bom? Então, lei, olha só. Hum, lei, essa. Lui, só E louro, esse mas não, esse feminino. Feminino. E loro. Esse masculino tá bom? É exatamente a mesma coisa. Então, aqui tá dizendo que uh, alcuni anos prima mentre con la filha Rossana, la filha de Enzo Maior Maiorca, uh, se chamava Rossana. Anche lei, anch'essa, essa, ela também detentrice di de record di immersione in apnea. Detentora de record de imersão em apneia, de recorde, de imersões, imersões, olha só, está no plural, imersione, uma imersão é uma imersione, plural, imersione, em apneia. E que faziam? se si estavam alenando, loro due, Enzo Maiorca e Rossana, la filha, se si estavam alenando, cioè estavam treinando. Hum? Alenar-se, olha aí Neste caso, esse verbo Precisa do pronome Se, si, se si Se estavam si alenando Quando você treina, por exemplo, em academia Tu te alene, te alene Olha aí o ti. você Eu estou falando de você, de tu Segunda pessoa, então tu te alene Eu me aleno Me estou alenando Eu estou treinando neste momento no? E loro se si estava passado se estavam alenando estavam treinando então alenar se significa treinar é um verbo pronominal porque ele vai precisar ali do, do pronome então neste caso como se fala de loro eles loro se estavam alenando e continua e é, ele conta não racontou um fato que o havia profundamente tocado un fatto che lo aveva profondamente toccato, un fatto che o avvia profondamente toccato, o avvia toccato, lo aveva toccato, lo aveva toccato, o avvia toccato profondamente. Qual, è, qual era il fatto? Il fatto era che Enzo Maiorca immerso nel caldo mare di Siracusa, Enzo Maiorca, imerso, mesma coisa, né? No quente mar de Siracusa. Dove está a Siracusa? Se, si, ela pior grande isola italiana, em Sicília, em Sicília, Siracusa. Então, ele estava imerso no mar quente de Siracusa. A Sicília é uma das. das Zonas mais quentes da Itália, né? Até porque tá ali pertinho da África, então é bem quente mesmo. Lui era imerso nel caldo mare de Siracusa e parlava a pouca distância, falava, não? Parlava vicino, poca distância, pouca distância, vicino, vicino, pertinho, com a filha Rossana. Olha aqui, se você estiver lendo e não souber que o GLI se pronuncia LI, né? No italiano, quando você tem GLI, se pronuncia LI. Hum? Se você não sabe isso, você vai entender aqui. A figlia, figlia. E talvez seja um pouquinho mais difícil de entender o sentido, né? Mas, ó, se você sabe que GLI se pronuncia como LH, LHI, você vai saber que é filha, filha. Como exatamente como no português, a muda escrita, né? Então, lui parlava a pouca distância, cioè vicino à filha Rossana que era sulla barca pronta, anchessa de emergir-se que estava que era sulla barca que estava sobre o barco, estava ela não tinha ainda, né? É, não, não estava imersa ainda e, e lui, lui era imerso. Quindi lui era lì in acqua, lei in barca e parlavano vicino. Lui là sotto e lei da sopra. Mm? Lui da sotto, là di basso, e lei da sopra, di cima. E parlavano vicino. No? E lei era pronta, anch'essa, no? anche lei, a immergersi. Ela também, cioè era prima suo papà, quindi anche lei si doveva... Imerger, hum? então ela já estava pronta com todos os apetrechos para emergir, para mergulhar. Ali improviso que significa Ali improviso significa de repente, Ali improviso, ali improviso se si sentir colpir leggermente alle spalle. Se si sentir colpire, leggermente alle espalhe. Se si sentir, olha só o verbo sentir é lá no passado, lá atrás, no passado remoto. né? Ele sentiu, passado que ocorreu lá atrás, ele sentiu um, um toquinho leve, dove? Ale espalhe, nos ombros. Alle spalle, spalla, ombro, spalle, ombros. Tá, é, olha aqui. Como eu sei que foi ele que sentiu esse colpo, Como sabemos, como facciamo a saber que é stato? Lui a sentir este colpo, questo colpetto. Alle spalle, por causa a conjugação pronome, enfim, a gente sabe que se trata dele, da terceira pessoa do singular. Uh, quindi lui si sentì colpire leggermente alle spalle spalle: si girò, si girò e vide. E vide. Passato remoto del verbo vedere, lui vide. Lui vide un delfino. Che è un delfino? È un golfinho. Delfino, Delfino, repete aí essa palavra. Delfino, Delfino. Olha o L ali, no meio de uma palavra, antes de uma consoante, né? L no meio de palavra, antes de consoante ou no final de uma palavra. Tem esse L, esse som aqui. É, é língua dental, se chama, né? Que A língua vai aqui atrás uh, do dente, dos dentes dianteiros. Del, delfino, tá? Não é Delfino. Delfino. Por exemplo, um nome, né? O nome de homem Daniele, mas hoje em dia é comum aqui, né, o pessoal falar não, é Daniel. Daniel. Terminou com L? L. Se você se chama Daniel, Samuel, Ismael, você vem aqui, vai falar assim. É, Para as pessoas entenderem, você pode falar o seu nome como você quiser, né? O nome é teu, você fala do jeito que você quiser, mas se você quiser que as pessoas te entendam, você vai falar: é Daniel, é Ismael, é Samuel, tá bom? Então, tá bom, um Delfino. Quindi então, lui estava ali, era imerso nelle calde acque de Siracusa, del mare de Siracusa, e se senti um. Si sentì colpire leggermente alle spalle, si gira e vede un delfino. Lui si girò e vide un delfino. Capì subito che l'animale non voleva giocare. Capì subito che l'animale non voleva giocare. Che cosa significa capì? Lui capì. Esso verbo capire, intendere. No. Passado remoto, lá atrás. Então ele entendeu súbito, rapidamente, na hora. Que l'animale. Não vou levar de giocare. Olha o CH com som de Q italiano. CHE. Se diz que. CHI. Se diz que. Tá bom? Então aqui, ó. Entendeu rapidamente que o animal, l'animale. Esse L aqui é o artigo. E aqui a palavra animale com o um artigo l'animale. Tá? Então, cabe subito que l'animale entendeu rapidamente que o animal não voleva giocare, não queria brincar. A palavra para brincar é giocare, tá? Então, lui não voleva giocare, il delfino não voleva giocare, ma esprimere qualcos'altro, mas exprimir. Outra coisa, outra coisa, qualcosaltro. Il delfino, infatti, o golfinho, realmente si allontanò. Che cos'è allontanarsi, outro verbo pronominal? Ele precisa ali, ó, oh, neste sentido aqui do pronome, no? Io mi allontano, verbo allontanarsi significa afastar-se. Tá? Então, aqui é no passado, o delfino se allontanou. Ele se afastou. Tá? Então, eu me allontano, tu te allontani, e lui e lei se allontana. Mm? Tá. Então, o delfino se allontanou, e Maiorca lo seguia nuoto. E Maiorca o seguiu a nado. Lo seguì, cioè. Seguì, verbo seguire no passato, il seguiu. Lo si riferisce a il delfino, giusto? Seguì il delfino a nuoto. Per non ripetere il delfino si dice e lo seguì a nuoto. No? E o a nado. Poi l'animale si immerse e lo stesso fece Enzo. Poi, assim, e aí? L'animale si, si immerse. Si immerse. Mergulhou. Si immerse. No, verbo immergere. Imergir. E assim o animal imergiu. E lo stesso fece Enzo. io o mesmo, lo stesso, è o mesmo. Fece Enzo. O che Fece passato del verbo fare io mesmo fez Enzo tá? lui fece lui fece passato a circa 12 metri di profondità a cerca mais o menos né? 12 metri di profondità 12 metri di profondità metri 12 metri 1 metro 12 metri Singular plural. Um metro, igualzinho no português. Foi ao plural, virou metri. 12 metros de profundidade. profundidade empilhado in em una rete de uma spadara abandonada. Empilhado in em una rete de una spadara abandonada. Uh, aqui eu colocaria um ponto final aqui, ó, <risos> e aí começaria. empilhado em uma rete de uma espada abandonada c'era um outro delfino. Impigliado significa encastrado, uh, né? É emaranhado, é, é preso. É um sinônimo de encastrado, que foi capturado, que foi, né, que tá ali atrelado, sabe? Ali, tá preso em uma rede, numa rede, em uma rede, de uma espada abandonada. Era uma rede que uh, costuma, uma rede própria para capturar o peixe espada. Esse espadara, espadara, é a rede própria para capturar o peixe espada. Então, ele estava preso numa rede, de, numa rede de pesca ali, abandonada. Olha aí, irifiuti nel mare, hum? o lixo, que o povo deixa lixo no mar, né, plástico, rede. Então, aquele coelho delfino era empilhado, era encastrado em rete. Una rete da pesca abbandonata, no? Quindi c'era, c'era un altro delfino, c'era un altro delfino. Tinha un, de, un altro golfinho, e se c'era, exatamente c'era. C'era, in se tratando di singular c'era, tá? Então, c'era un, un altro golfinho. Maiorca emerse rapidamente, então, immergere. E emergere. então ele emergiu rapidamente e chamou a gran voce la filha. Porque o rajungesse, e chamou a gran voce la filha e gritou pelo nome da filha para que o alcançasse para que se aproximasse dele, não? Porque. Lo rajungese, verbo rajungere, literalmente alcançar. Então, neste caso aqui, ele chamou a filha com a voz alta, Gran voce, não? A Gran voce seria um grande voce. Está ali antes do, do, do, do, do nome, do substantivo. Então, pode eliminar aquele D ali. Então, fica Gran voce, né? Em vez de. Então ele gritou ali o nome da filha porque ela o porque para que ela se aproximasse dele, para que ela o alcançasse com os dois coltelli da sub que eram na barca, com os dois coltelli. Que significa coltello? Coltello singular. Coltelli plural. Que significa coltello? Que coisa pode fazer um coltello? Pensa aí pela meio que uma associação lógica, pode cortar como cebolinha, e eu colto com coltel, tem muita gente, pelo menos, eu já ouvi gente falar cortelo, cortelo, não é cortelo, tá? Faca, faca se diz coltelo, mas lembre-se, né? A faca, talha, corta, né? Mas no nosso português, como que é? Talhar se diz cortar, né? Então, em vez de cortelo, não, não não é cortelo, mas é coltelo. Lembra o nosso cortar, né? Então, com i dois coltelli, plural, os dois coltelli. Um coltello, dois coltelli. Col. Fala aí, coltello, coltello. Coltello. Coltello. Ok. Com i dois coltelli da sub, com os dois, as duas faquinhas de mergulhador. Que erano, que erano, né, barca. Que estavam, erano, estavam no barco. Barco, barco em italiano é, é substantivo feminino, é la barca, la barca. O barco, la barca. Um dos casos aí em que a gente não pode... que que é essa discrepância aí, que é essa diferença com a língua portuguesa, né? Então, é la barca, não é il barco, não é il barco. É la barca. Então, que dois coltelli da sub, de mergulhador, eram nella barca. Estavam no barco. Em pouquíssimi minutos, e dois espertos sub, riuscirono a liberar o delfino empilhado nella rete. Em pouquíssimi minutos, em pouquíssimos minutos, olha aí o plural. Você está conseguindo associar essa questão do plural, né? Masculino terminou com o. Na maior parte das vezes, quando vai ao plural, vai terminar com ino italiano. Então, em pochissimi minuti, em pouquíssimos minutos. E due esperti, esperti sub, esperto em italiano se refere a experiente, tá? Então, os dois mergulhadores experientes e due esperti sub. Lui, Enzo, Maiorca, era un esperto sub. E Rossana Maiorca era un esperta sub. Tutti e due, maschio e femmina, papá e filha, erano esperti sub. Esperto é experiente. Sub, mergulhador. Sub não tem plural, tá? Então, Lei è sub, lui è sub, loro sono sub. Erano. riuscirono, riuscirono a liberare il delfino. Riuscirono, verbo riuscire, conseguir. No, passato, eles conseguiram, loro riuscirono, conseguiram a liberare il delfino, a liberar il golfinho impigliato nella rete, incastrato lì nella rete, no? Preso naquela rete, na rete il quale il quale si riferisce a che questo pronome relativo il quale al delfino, o allo estremo delle sue forze riuscì ad emergere. No extremo das suas forças, olha aqui riuscì, riuscì. Che è riuscì. Abbiamo appena visto, a gente acabou de ver, loro due riuscirono e il delfino riuscì. Então, no plural, ali, terceira pessoa, passato, remoto, loro riuscirono, eles conseguiram. Il delfino, terceira pessoa, do singular, é riuscì. Conseguiu. Conseguiram? Riuscirono. Riuscì? Ryushi? Conseguiu. Tá? Então... No extremo das suas forças, olha só esse detalhe aqui, allo extremo, porque é allo extremo? e não, porque isso daqui é errado, é errado, tá? Allo extremo, porque quando uma palavra no italiano começa com S impura, ou seja, S mais uma outra consoante, nesse caso, temos S mais T, né? A palavra começa ali, com essa consoante, o artigo vai ser LO se for no masculino, então ESTREMO é masculino, então o artigo é LO, LO, LO, então por isso que é ALO extremo porque esse aqui ó, é AU, né? Isso daqui ALO, é preposição mais o artigo, A più LO, ALO então, por que que é lo? Porque a palavra começa com S impura, S mais outra consoante. Só que eu vou te dizer uma coisa, eu tô mais acostumada com isso aqui, ó. Os dois estão corretos, tá? Eu diria al extremo delle sue forze, E é muito, muito, muito usado, al extremo, al extremo. Sono arrivata al extremo. Aqui por quê? que é assim? Porque começa com E, não começa com S. Então, a palavra normal seria. Começa por vogal, o O ali não existe, deixa de existir, é substituído com apóstrofo, então fica all'estremo. Aqui eles preferiram usar lo stremo, extremo, palavra extremo começando com ST. Mas existe também no italiano a palavra estremo, que significa a mesma coisa, tá? Então, aqui. Allo, estremo, allo stremo delle sue forze, no, estremo da suas forze, delle sue forze, delle forze del delfino, il delfino allo stremo delle sue forze, o golfinho, no stremo da suas forze riuscì a emergere. Abbiamo visto, riuscì, né? conseguiu emergere, no? Riuscì ad emergere a. Emergir, né? A sair ali da água. E emitendo quase grido, grido humano. emitendo quase grito humano. E emitindo quase um grito humano. Em italiano são poucas as palavras que quando no português começam com H, aquele H mudo, como humano, homem. No italiano vai começar, de, não vai ter o H, tá bom? Veja só. Humano, humano começa diretamente com o. Sou um, uh, aquilo sim que é homem com H maiúsculo. No italiano se diz quello si é o homem com la U maiúscula, sim. não com H, entendeu? Então olha só, emitindo quase um grito humano, Cosilo descrisse Maiorca, assim o descreveu Maiorca, descrisse, descrisse. Terceira pessoa do passado do verbo é descrever, descrever. Quindi Maiorca descrisse, ele descreveu aquele som, né? Com o suono prodotto uh, dal delfino, como um grito humano, quase um grito humano, quase como um grito humano. E riuscir a respirare, riuscir, chi riuscir a respirare? Il. Il delfino, o delfino o delfinho, o golfinho conseguiu passado respirar Sempre que tiver o verbo riuscire que é conseguir é riuscire a fare qualcosa Tu stai riuscendo a parlare in italiano Io riesco a io riesco, vediamo cosa riesco a prendere un oggetto con il piede con le dita, le dita del piede sempre, sempre che over, riuscire, bisogna metterci dopo il verbo riuscire la preposizione a riuscire a fare qualcosa quindi lui, il delfino, riuscì a respirare e qua tra parentesi Diz, um delfino pode resistir sotáqua non oltre dieci minuti. Um golfinho pode resistir debaixo d'água não mais que dez minutos. Non, aqui, esse non oltre é não além, não mais que dez minutos. Dieci minuti. Dopo de que afoga? Após isso, afoga. Dopo dieci minuti, o delfino afoga. Dopo 10 de minuti que ele delfino está sotto l'áqua afoga. Que lo sapeva? Eu não lo sapevo. Tu lo sapevi? Você sabia disso? Que o golfinho não pode resistir mais de 10 minutos depois da... É, embaixo d'água? Sotáqua. Soto? Soto sotto Soto l'áqua. Debaixo d'água. Você sabia que ele afogava depois de 10 minutos? Eu não. O delfino liberado, o golfinho é liberado, restou um pouco estordito em água, restou, verbo restare restare, significa ficar, tá? Então, o golfinho liberado ficou um pó, um pó, um pouco po', meio estordito em água, meio tonto, meio atordoado na água. Então aquele delfino liberado ficou, restou, no passado, verbo restare, no passado, meio atordoado na água controlado da Enzo, Rossana e l'altro delfino controlado, controlado, controlado por Enzo, Rossana e l'altro delfino Pelo Enzo, Rossana e pelo outro golfinho Olha aqui controlado da quem o esse da muitas vezes ele funciona ali como é, na voz passiva tipo Enzo Rosana e l'altro delfino controllavano il delfino liberato no il delfino liberato era controlado da mm? pressa anote aí essa oh, oh. Anote aí, esse dá funcionando ali é, em frase é, com voz passiva. Pois se riprese é surpresa. Então, e aí? Se riprese, verbo riprendere, se si, uh, melhorou, e aí ele se recuperou, se riprese, hum? passado do verbo riprendere, lui. Singular terceira pessoa e surpresa, surpresa, surpresa se escobri que era uma delfina. Descobriu-se, se, se escobri, descobriu-se que era uma fêmea, uma, um golfinho fêmea. Porque dali a pouco partoria um piccolo, porque dali a pouco, dali a pouco, em pouco tempo, na. Né? Partori um piccolo. Pariu, pariu, verbo partorire no passado, parir, né? Dar à luz, um pequeno, um piccolo. Mamma e cucciolo se si allontanarono. Olha, lei partori, subito dopo essere liberata. Que maravilha, que história. Che storia! La la dicono qua come una storia vera. Che bello! Quindi lei era intrappolata in quella rete, spadara, quella rete abbandonata in mare, no? E una volta liberata, partorì da lì a poco, cioè subito, rapidamente, logo depois, logo in seguida, ella teve um, um, um filhinho, um pequeno, que um, lá, lá, qual, lá, o filhote em italiano se diz cucciolo, um filhote. Então, mame a mamãe e filhote se alontanaram, se alontanaram, se afastaram. Vedi, lontano, não é longe. Alontanar-se, outro verbo pronominal, alontanar-se, é distanciar se hmm? então mamma e cucciolo se alontanaram no passado né eles se afastaram mentre enquanto il delfino maschio o golfinho macho fez um giro intorno qua c'è escrito em toro però hanno dimenticato una n, fece um giro intorno ai due umani deu uma volta né fez um giro em volta aos dois humanos, alla, alla, a Maiorca, padre e Maiorca, filha. No um giro. fece, verbo fare no passado terceira pessoa singular. Il delfino, feche, il delfino feche, O delfino fece, o O golfinho fez um giro em volta em torno ai dois humanos aos dois humanos. E se ferrou um attimo davanti a Enzo Maiorca. E se fermou Se fermou e parou E parou Ele parou, Lui se fermou Un attimo Rapidamente un attimo, Na frente davanti a Denzo Maiorca. Se fermou un attimo davanti a Denzo Maiorca. Por que tem esse D? Porque a próxima palavra começa por Vogal Então toda vez que tiver A ou E E a próxima palavra Começar por vogal vai ter D, Tipo, en, é, Rosana Rossana e Enzo, Rossana e Enzo será, tá bom? Rossana e Enzo, Rossana e Enzo, Rossana e Enzo. Se fosse Enzo e Rossana. Tá? Então, a palavra começou por uma vogal? Se for a vogal idêntica, que nem aqui e tem que ter obrigatoriamente esse D. Se for esse A aqui, ó, uh, que como era a frase? Davanti a denzo Aqui poderia ser Davanti a Enzo ou Davanti a denzo Quando são duas vogais diferentes, é facultativo. Se forem idênticas, é obrigatório. Mas é muito comum a gente ver esse Dá mesmo quando são vogais diferentes. Se fosse Davanti a Rossana. É só assim, davante a Rossana. Não vai ter um D, porque Rossana começa por consoante. Então, eh, se fermou. o delfino más, que o delfino más, o golfinho macho se fermou, parou ali na frente de Enzo Maiorca, davante a Enzo Maiorca, lhe diede um colpetto. Não, lhe deu um colpeto, porque, porque ve lo dirão agora, lhe diede um colpeto, deu um uh, colpeto, é um toquezinho, né? Um colpo é um golpe, mas neste caso é um é toquezinho, deu um toquezinho aqui, a o Mallorca, lhe se refere a lui, Die, se, seria de um colpeto adenso Maiorca. Mas como a gente acabou de falar do Enzo Maiorca aqui, então não precisa repetir o nome dele. Então, usa ali o pronome li. Li diede un colpetto a Enzo Maiorca. Li diede un colpetto. Deu li um toquinho, um toquezinho. Como se fosse um bacio. Como se si fosse um bacio. Sulla sua guancha. Guancia é bochecha. Guancha. Sula sua guancha, olha aqui o sua, porque se trata de Enzo, né dele. Sua, feminino, singular, porque o possessivo, possessivo, concorda ali com o objeto, com la guancha, com la guancia, não sua guancha, la guancha de Enzo Maiorca sua, sua, por isso que é feminino, singular, eu vejo que essa é uma grande dificuldade. Tá? Oh, meu Deus, tá no singular, plural, uh, masculino, feminino. Ó, oh, na maior parte das vezes vai é concordar ali com o objeto em questão. Tá? É fácil, é simples. Então, é guancha. Sua guancha. Que coisa abbiamo visto prima? Sue creature. Creature. Plural. Então, o possessivo ali está no plural. Sue creature. Tá? Le creature del mar. Então, assenho de gratitudine, né? e depois se afastou como sinal de gratidão, assenho de gratitudine, né? diga aí a palavra gratitudine, né? gratitudine, né? gratititi, né? nunca vai ser gratitudine, né? não, gratitudine, né? não, gratitudine. Né? E então, se alontanou, se afastou lui il delfino si allontanò verbo allontanarsi questa meravigliosa storia esta esta meravigliosa storia olha a storia come si si dice in italiano è quasi uguale al portoghese ma si comincia lì con sst la storia esta meravigliosa storia commosse tutti i presenti Comoveu, comoveu, como se sempre no, nesse nesse, hoje a gente teve aqui um, um excesso de verbos no passado remoto, né? No mais perfeito aí. É um passado lontano, um passado bem remoto, comoveu todos os presentes, tutti e presente. Toda vez que você houver a, toda vez que você vira a palavra tutto, tuta. TUTE, plural feminino, ou TUTTI, plural masculino, como nesse caso, na maioria das vezes, vai ter o, o artigo depois. Então, aqui não é TUTTI presente. Neste caso, é TUTTI e presente. Todos os presentes. Que se alzaram em piedi, se no em piedi, que se levantaram, ficaram em pé, é muito comum a gente ver, alza-te em piedi. É, é até meio redundante dizer isso, porque alzar-se é levantar, né? Alza-te em piedi. É, é, é redundante, é como entra para dentro, sai para fora, levante em pé. Né? Mas no italiano é muito comum ouvir, inclusive, entra dentro, esche fora, alza-te em piedi. Tá? Então, e, e presente-se no piedi, um longo e caloroso aplauso para um longo e caloroso aplauso. Enzo Maiorca terminou o seu intervento dizendo que Enzo Maiorca terminou verbo terminar concluiu terminou o seu intervento a sua intervenção a sua participação o seu intervento o intervento de Enzo Maiorca dizendo que dizendo que e questa è la citazione di Enzo Maiorca fin quando l'uomo non avrà imparato a rispettare fin quando l'uomo a te quando fino a quando fin quando a te quando o homem l'uomo non avrà imparato a rispettare non terá aprendido imparado aprendido verbo imparare tu stai imparando l'italiano você está aprendendo italiano aqui diz quando l'uomo fin quando o l'uomo não avrai imparato não terá aprendido a fare cosa a rispettare e a dialogare con il mondo animale a respeitar e a dialogar com o mundo animal a rispettare ri ri rispettare e a dialogare con il mondo animale não poderá mais conhecer o seu vero ruolo su questa terra. Não poderá nunca mais significa nunca. never. não poderá nunca conhecer. Conoscere. Conoscere. Olha a sílaba tônica aí. Conhecer o seu verdadeiro papel. Ruolo, ruolo significa papel no sentido de de de atuação, no sentido de função, né, E ruolo, e ruolo da diretor in una azienda, né, é o papel, a função do diretor, então, ruolo seria o seu verdadeiro papel nesta, sobre esta terra, suco esta terra, literalmente sobre esta terra, que frase linda e verdadeira, enquanto o homem não terá aprendido a respeitar e a dialogar com o mundo animal, não poderá nunca conhecer o seu verdadeiro papel sobre esta terra. Lindo, lindo demais essa história. é a, a, a, Dizem que é verdadeira. Todo esse agradecimento do golfinho, que coisa mais linda, né? O delfino, quer ingratia, il sub, o mergulhador che salva uh, sua compagna, che, che, che, che partorì da lì a poco, partorì, che, che, che, che storia meravigliosa, come, come gli animali sono perfetti, no? come sentono, come, come, come ha saputo querer ajuda. Como foi que ele, esse golfinho soube pedir ajuda? Como, como foi que ele teve o instinto de pedir a pessoa certa que podia ir lá e, e saber né, saber resgatar uh, uh, o golfinho, uh, outro outro golfinho? Como como fazia saber esse delfino que poteva querer ajuda, masculino aiuto, ajuda, que podia querer ajuda própria aquela pessoa, que aquela pessoa Enzo Maiorca Lo poteva aiutare, o podia ajudar. Que maravilha! E poi l'ha ringraziato, lo ringraziou, lo ringraziou. Agradeceu o mergulhador. É isso, é isso. E a frase final dele é maravilhosa, não é? Questa, questa citação final é davvero maravilhosa e vera. Ecco aqui, abbiamo finito la nostra lezione. Espero que gostado questa modalidade di lezione. Eu espero que você goste desta modalidade em que a gente vê um pouquinho de tudo, como nas nossas aulas com música, né? Um pouco de pronúncia, um pouco de gramática, um pouco de expressão, um pouco de cultura geral. E é isso. Esse é o tipo de aula que, <risos> que vale ouro. Um beijo, fique com Deus e nos vemos na prossima aula, ci vediamo alle, alla prossima lezione, un bacio, ciao!